Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca com mais um unboxing aqui. Desta vez eu trago a webcam HX-SJS70, mano. uma ótima câmera aí, custo e custo-benefício, mano. Esse produto aqui quem me enviou foi a Gearbest, site de compra aí muito confiável, com preço baixo, agilidade na entrega, então vale a pena aí a gente dar uma conferida aí no site da Gearbest. E para quem quiser adquirir este produto aqui, mano, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? beleza? Então, mano, já vamos abrir a caixinha aqui, ó, pra gente conferir o produto. Ele vem nesta caixinha aqui, ó, bem pequena, mas bem embalado, bem protegido. E vamos abrir aqui pra gente já conferir o produto, beleza? Tá aqui então, aqui na frente já vem um manualzinho. Ó. Vamos conferir aqui. Aqui vem dizendo aqui, ó, que ela é uma HD de 1080p de resolução. Manualzinho aqui em inglês, ó. Vem dizendo aqui que ela é compatível com Windows 2000, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows Vista, 32-bit, Mac, Mac e Android TV, né? Então, vamos deixar aqui o manual aqui de lado e vamos conferir aqui a câmera, mano. Vamos abrir aqui, ó. Na caixa só vem a câmerazinha mesmo, não tem é mais nada, só o manual e a câmera, né? Tá aqui então a câmera, pessoal. Aqui é o cabo USB. É um cabo bom, ó, emborrachado, mas... De boa qualidade. Deixa eu tirar aqui. O cabo mede mais ou menos aí um metro. Um metro e pouquinho. Aqui tá a câmera. Ela tem essas articulações aqui. A gente abre aqui aprender aqui no notebook ou atrás da tv muito legal cara a ah, ela vem aqui com microfone embutido também aqui tem um plásticozinho vamos te remover esse plástico aqui e tá aí galera ó bem legal a câmera bem bonita e eu vou dar uma ligada aqui para vocês terem uma noção mais ou menos da, da imagem dela, beleza? Eu volto já aqui com o vídeo, vou só ligar aqui para a gente dar uma conferida, beleza? Tá aqui então pessoal, essa é a imagem real da câmera. Ela filma em 1080p, 30 fps e tem alto foco. E microfone embutido, que eu estou usando o próprio microfone da câmera agora. Lembrando que não tem nada editado, cara. eu só conectei aqui o USB da câmera e pronto, não editei nada. Então galera, ainda dá para melhorar muito a imagem ainda, com uma boa iluminação. Né? Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!